o tempo passa tão rápido. A gente, quando vê, já era... Achei que o meu tempo passou muito rápido. Eu me diverti muito, mas... Mas a minha vida não teve muito... Muita lembrança. Aí, era nova, porque eu não tinha muito... algo de família, com família, sabe? Eu sinto falta de algo de família. Deixa eu ver irmãos Ela já filma? É, tá filmando. Lele? Deixa eu ver seu neném. Lele? Ela ficar revoltado. Lele, aqui? Cadê o filhote pequenininho? Deixa eu ver. Ai, não, ela vai ficar brava. Cadê? <risos> filhote pequenininho? Cadê? Cadê? Ah! Olha seu nenenzinho, pequenininho. <risos> Peço um rato. E ela quer me morder. Lili? Cadê o Lili? Lili? É muito bonitinho. Os filhotinhos dela são com quem? Com o viadinho. Deixa eu filmar o viadinho pra mostrar que é o viadinho. Ale, cadê o viadinho? Aqui o viadinho. Esse é o pai, o viadinho. o cachorro mais carente do mundo. Ela vai te tempo. entende? É, sai daí, sai daí. Não pode ficar aqui dentro. Vai vai, vai? vai. Ser humano não precisa ter conhecimento com outro ser humano pra respeitar e nem pra, pra ver que, que, que sente dor e que eu... Tá, isso não tem nada de uma pessoa com a outra. Porque você, eu não conhece você vai pegar na lata? Essa vez igual assim, um bicho que aparece no seu jardim. Apareceu, você não sabe o que é, você Ué, tudo bem, é assim. A rua é um espaço de violência, é um espaço onde a travesti se sente livre. Com Toda a violência é o lugar onde ela pode trabalhar, entendeu? A rua se torna uma faca de duas ruas. É um lugar onde ela tem o sustento dela, mas é um lugar onde ela é violentada, Assassinada, trucidada, entendeu? Então ela vive um, um, entre a cruz e a você vê que você consegue se sustentar sem nenhuma cobrança, sem ninguém te cobrando nada, e que você tem que ter responsabilidade, que você tem que é, ganhar dinheiro para pagar as suas contas, senão você não sobrevive, você ah, tem é que correr atrás. Entendeu? Mas é, mas é muito duro isso, é muito muito estranho então por isso é que eu faço essa militância hoje porque todo mundo fala que é ah, não quer trabalhar se uma esquina, sabe pois, gente, mas gente tiver ninguém que trabalho para elas. sobreviver. Você não vai ver uma travesti na rua, bonitinha, vai falar não, vem aqui em casa, para te dar um prato de comida, vou te dar uma roupa. Não, cada um vai se virar. Se saiu de casa, tem que se virar. Então, eu quero que você me explique como que essa pessoa vai se manter. Se ela não quer vender droga e não quer roubar. Ela tem que sobreviver. Ninguém pega a travesti, coloca ali de casa para sustentar ele para morar. Aí, o que, que acontece? Ela, ela, ela descobre que alguma coisa nela faz com que renda dinheiro, né? Porque ela vendendo um o corpo dela, ela consegue ganhar dinheiro. Agora, dizer que, que, que dá emprego a é travesti é muito difícil. Até para dar um emprego para uma travesti, ela tem que estar na, nas normas eh, da sociedade. Ela tem que ser bonitinha, loura, ser comportadinha. Sabe? ela tem que ser até diferente é, é, do padrão, ela tem que ser melhor do que qualquer outra pessoa porque se uma menina trabalha numa loja, ela dá uma risada, ri alto ou conversa com um rapaz é normal, mas se uma travesti for fazer isso, aí ela já vai ser vigiada, já vai tomar um olhar se ela tá saindo fora do normal, sabe então ela para fazer isso ela tem que ser mais normal ainda do que o próprio normal mas é muito difícil, sabe e, agora você imagine, se uma travesti que é, está que é, que no padrão, que é bonita, que tem olho verde, que tem o um corpo perfeito, né, e, e, é tratada de uma maneira. Quando você imagina uma travesti negra, que não tem beleza, sabe, que não é tão feminina, como ela é tratada, e ela é diferente da outra, que a outra é bonita, não é diferente, ela é igualzinho, ela não é, ela não é qualquer. A diferença tem de uma travesti negra e uma travesti loura dos Olimpídeos, mas com a sociedade Eu, eu não saio nessa eu não ando nessa pedra, eu andava na pedra segundo, hoje em dia eu não saio mais. Eu me a camisinha, as meninas, ia, hoje em dia eu não saio mais. Eu até saio, igual uma doida, quando acontece alguma coisa com a menina, mas eu venho correndo de lá, e vou para lá na pedra segundo, mas posso subir eu sou o seu eu não subo a pé pra minha casa, eu não vou a Eu não mando pra baixo e pra cima como todo mundo vai. Eu já recebi várias ameaças pelo telefone, sabe? Do cara chegar lá embaixo e falar que corta a minha cabeça, falar as meninas. Essa, essa vitória mesmo falou que ia quebrar minha casa, que ia entrar, que, que ia quebrar tudo, que sabia que o negócio estava gravado no, no computador, que corta meu pescoço. Eu sei que eu não posso me arriscar, eu tenho certeza disso. Porque o problema não é com as meninas, o problema é comigo. Eu é que sou a linguaruda, eu é que falo, eu que denuncio. Aqui da Pedro II passa um ônibus tacando tá pedra das meninas. Agora você imagina, ele tem uma delegacia, não tem? Logo ali na frente. Aí passa um ônibus cheio de homem gritando viado, desgraçado, vai te matar. Passa pra lá. Meia hora depois os senhores vêm de lá pra cá, gritando e tacando tá cada pedra Nesse mãe. Será que é a delegacia nunca viu isso? Isso não, isso não cabe na minha cabeça, isso não existe. E vem aqui, olha. tem que eu aqui te mostrar uma coisa. Aqui, tá legal. aqui no meu corpo. Tá aqui, ó. Isso aqui foi pedrada. Isso aqui foi pedrada. Aqui do lado de fora. Eu tive minha casa apedrejada, eu vejo todo dia uma menina com a cabeça quebrada, entendeu? Com a roupa rasgada, isso que eu vejo todo dia, eu não leio em jornal, eu não leio em revista. E eu estou pedindo encarecidamente que alguma coisa aconteça, porque senão vai ficar cada dia pior. As mortes vão acontecer uma atrás da outra, porque gente, a gente está aqui, está tudo maravilhoso. Quando anoitece, a gente sabe o que, que é a rua, a gente sabe o que, que é a vida da gente. Nem dentro da nossa própria casa, a gente tem sossego, a gente se sente segura. Porque a travesti a transexual não são vistas como seres humanos. Não somos vistas como seres humanos. Não adianta. Não vamos mascarar. O gay, a lenta. pessoas que sofrem discriminação, sim, mas nós, travestis homossexuais, sofremos realmente na pele o que é transfobia, o que é realmente ser humilhada, entendeu? Porque não temos nada, nada que nos apoie. Então, eu estou aqui pedindo encarecidamente que aconteça alguma coisa, que alguma coisa se faça, porque somos seres humanos, votamos, pagamos impostos, como qualquer outra pessoa não somos diferentes de ninguém, simplesmente não temos palavras bonitas para falar que não estudamos, não frequentamos ambientes que muitos aqui frequentaram, mas somos seres humanos. Qualquer pessoa aqui que levar uma pedrada vai sentir a mesma dor que qualquer menina que está na rua. Então eu estou aqui realmente para pedir uma solução, porque se não houver uma solução, vai acabar todo dia aparecendo uma menina morta, e não vai ter estatística nenhuma nunca, porque a própria sociedade não nos dá esse direito. O que, é que eles fazem? O jornalista coloca lá um homem com vestido estampado. Ué, eu nunca vi um homem com vestido estampado, né? Um homem que em lugar. Um homem que estava trabalhando como travesti. Ué, como que eu trabalho como travesti? Esse nome travesti, não é não encaixa na gente que nós não somos homens que se vestimos de mulher e nem homens que temos é, a prazer de ser de mulher. Nós somos mulheres 24 horas. Eu não tenho foto com a família, só que essa minha irmã, que ela veio aqui. Essa foto foi tirada aqui. O que eu tenho com ela foi tirada. aqui. Eu não tenho foto com o irmão, nem desde criança. quando você vai pro Rio, você não visita eles? Eu estou dizendo assim, fotos de criança, eu não tenho foto deles. Ah, tá. Eu saí muito cedo de casa, Aquelas não... fotos de carinha, meus irmãos tudo tem, mas eu não tenho. E quando a gente é criança, que as pessoas notam que a gente é diferente, né? que as pessoas dizem que a gente é diferente, então a gente começa a incomodar demais. E, e a gente não é tratado igual os outros irmãos. Você começa a ser cobrado desde cedo, é, porque você fala é, diferente dos irmãos, é, tem gestos diferentes, então é sempre cobrado. Então aquilo incomoda muito, sabe? Aquilo vai te incomodando e você, todo dia escutando aquilo, você é, vê sua irmã se tratar de uma maneira, seu irmão se tratar de outra maneira e você. É, sempre tendo defeito, sempre tendo defeito, as pessoas colocando defeito em você. Então aquilo vai é, acumulando e uma hora você não aguenta mais. Né? Uma hora você não, não suporta mais aquilo, as pessoas sempre falando, sempre te criticando, sabe? E o vizinho, aí tem uma festa, você não pode ir na festa, porque o vizinho vai. Aí toda vez que acontece alguma coisa, tem sempre uma piadinha, sabe? Hoje em dia não existe, eu não tenho nenhum sentimento. Hoje em dia, para mim. Você, você chega numa fase da sua vida que você acha tudo normal. Claro que eu choro, me sinto mal com muita coisa. Mas você gosta de um abraço, de um carinho, pra tá falar. Ah, um... essas coisas você acaba ficando você? Sabe? Tem coisas que, que, que eu precisava muito mais que um abraço. Eu precisava ter minhas irmãs casadas. Eu precisava de um sobrinho meu é, nascer, entendeu? Então, isso tudo, é, é, você não vê, então, uma coisa que você vai guardando, vai guardando, e aquilo é te acompanha pro resto da vida. é que você acaba é, colocando aquilo na sua cabeça, aquela paranoia na sua cabeça, que você acha que você não tem valor, sabe? Que você é uma coisa descartável. Que eu sinto isso... É, é como eu era antigamente, como as meninas são hoje em dia, sabe? Tem muitas meninas que acham, ah, não, eu não vou fazer isso, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. De tanto você sofrer o preconceito, sofrer as coisas, você acaba se acostumando que você não pode ir em tal lugar, você não pode pegar um ônibus, você não pode entrar em tal lugar, sabe? Acaba que acontece isso. minhas irmãs, meu pai, Você tem duas irmãs só? É, não, tem mais. É? Esse aqui é um. É... Esse aqui é um <coughs> É Aqui foi uma das feijoadas que eu dei de casa. Que diferença tem aquelas meninas que elas viram mil? Sociedade me vê da mesma maneira. Eu, quando chego no aeroporto, oh, ah, senhora, ou oh, senhora, eu pego minha identidade, pego o senhor, eu falo desgraça, eu continuo me chama de senhora. Por que, que eu deixei essa senhora? Por que, que a travesti ela sempre mora em gueto? Dificilmente eh, você viu uma travesti morar em uma boa casa. Dificilmente você viu isso. Por quê? Porque elas eram obrigadas a morar em gueto, em favela, ou um casarão cair no hospedaço. Você não vê uma travesti é, é, que morava assim numa casa, entendeu? E se tiver uma casa assim, incomoda as pessoas, que não tem aquilo. O um. que, que tem essa casa aqui? Não tem nada. Essa casa não tem nada, é uma casa incomoda qualquer, mas isso aqui incomoda. Como é que aquelas famílias mora ali? Como é que elas sobrevivem para morar ali? Quem são elas para ter dinheiro para morar numa casa daquela em um Carlos Prates? Isso tudo baseado das pessoas. Quando tinha alguém morando no caso, se tivesse alguém morando aqui, eles escreviam num mundo assim, posto de AIDS, sai fora, tacavam pedras, expulsavam, sabe? E a maioria das pessoas morava em zona. Aqui tinha uma zona imensa, né? você sabe que antigamente morava em zona. Né? O que incomoda a sociedade é você fazer igual eu, você quer alugar uma casa aqui Uma outra alugar a casa ali, conviver com um vestido, deixar de passar na rua Teve, uma, teve um, um, um tenente aqui, que ele chegou a falar para mim que ele ia proibir os de passar aqui na rua Ele falou isso aqui no meu portão Eu falei para ele assim, como é que ela vai almoçar, jantar, como é que ela vai na padaria? não interessa eu vou botar tá revólver na com a cabeça embaixo. Eu amassei muito barro, Na hoje, as meninas estão de, de vestidinho na rua. Que Antigamente, o travesti era um cego. Só saía à noite. Você não viu uma travesti de dia. Você não viu uma travesti pegar ônibus. E hoje em um dia, você vê uma travesti pegar ônibus, tá? Claro que sofre, lógico que sofre. O preconceito maior é sobre a travesti transexual. Porque quando ela chega no lugar, ela não vai deixar o peito e a bunda dentro de casa, ela leva junto. Então a travesti transexual quando chega é um embate. Não adianta que as pessoas chocam. A travestia é muito bom na casa do soco. Na minha casa ninguém quer. Eu estou cansada de ver homem ficar assim olhando para um buraquinho, mulher olhando para um buraquinho, para saber o que a gente está fazendo dentro de casa. É como se a gente fosse um, um mito, uma coisa estranha, sabe? As pessoas acham que a gente faz tá sexo 24 horas. Uma transa a outra, a gente vive transando uma com a outra 24 horas. Não sabe que eu faço almoço, que eu cuido de cachorro, que eu lavo roupa. Não, é vegetação 24 horas. Só corto perna para cima, a outra também me comeu para a outra. Eles acham isso. E não é, gente, a gente acha tá totalmente diferente. A gente nem gosta dos detalhes, eu nem gosto mais detalhes. Já tem câmbio na minha vida, eu tô bem noxo, tá? É uma dificilidade, mas <risos> as ah, pessoas acham que a gente vive assim. Só tem esse sexo, é o dom, só ia com sexo, a copo. e não é. A gente tem uma vida como qualquer outra pessoa, a gente Você não faz comida não Não, até faz, eu nem vendo. Mas ele faz mais que... É. <risos> que a comida dele é mais gostosa. Você desculpa, né? Me desculpa para fazer não, não é só comida, é mesmo? É, oh, então, yes, se você aprende. <risos> é só, é só é, aprender a fazer o um tempero. Não. não, mas eu sei fazer algumas coisas. Mas eu só faço com. Ovo cozido. Não, se eu quiser estroganá-lo. Miojo. Estrogono. Não, hoje, miojo, eu até peço miojo. Nossa, eu <risos> já no hospital por causa de miojo. Não, você tem que fazer um monte de coisa, fazer arroz, feijão e Mas eu gosto de fazer coisa simples, assim, tenho muita paciência. Você gosta de fazer uma coisa só, né? É, não tem paciência pra cozinhar. Aí você acostuma, é né? Ele cozinha bem, quando você tem algum cozinhando bem em casa, você acostuma é a fazer as coisas. Verdade. Em casa todas elas falam, ai, ah, não sei fazer nada, não tem que ficar um ovo. Ela espera que ela chegar a que elas chegarem certamente. Belo Horizonte é uma cidade que diz que é uma cidade acolhedora, uma cidade maravilhosa, onde as pessoas são amáveis. Gente, nós não podemos deixar acontecer isso. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, eu moro aqui há 26 anos. Eu escuto muito as pessoas falarem, ué, mas você não é daqui, você não tem que estar se metendo em nada. Eu realmente, eu sou uma pedra, no um sapato de muita gente. Mas eu luto pela minha comunidade. Eu podia estar em casa agora, dizendo que sou mulher, que eu passo como mulher em qualquer lugar, mas eu não sou uma mulher, eu sou uma travesti. Sou mulher assim, de sentimento, eu quero ser mulher, me, vi, me vejo como mulher, mas eu estou aqui lutando pela mulher, porque ela já tem quem lute por ela. Eu estou lutando pela travesti. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Mas com o tempo você vai vendo que você não muda tanto, não. Eu, eu fui, agora há pouco tempo, eu fiz a cirurgia de catarata. Então eu precisei ir no médico para fazer os exames e tal. Aí eu peguei e falei para as meninas, falei, ah, meu nome é tal mas eu gosto de ser chamada de Anique. E fui para uma sala e foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. E aquilo foi me dando uma agonia, aquilo, eu já estava começando a suar, porque eu estava preocupada se a mulher realmente ia me chamar de Anique. Quando a mulher falou Anique, parece que eu sabe, me deu aquele alívio no outro dia foi a mesma coisa em todo lugar que eu ia, ia pagando os anos em todo lugar que eu ia, eu me sentia com medo daquilo oh, então meu. a gente... Eu, eu vi que mesmo depois de muito tempo que eu ainda consigo enfrentar muita coisa tem muita coisa que ainda me dá medo que ainda me dá, dá pânico eu acho que a mulher, ela está nos altos na maneira que ela é, sabe, porque ser mulher não é só sexo, ser travesti não é só sexo é ser aquilo que você quer, sem precisar de pensar no sexo eu me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, sabe, eu não preciso de cirurgia para isso porque eu já provei que eu, sou, que eu sou mulher, entendeu, sem precisar fazer nenhuma cirurgia eu enfrentei o um mundo inteiro, eu enfrento o um mundo inteiro até hoje. sabe? Eu, eu perdi a, a, o amor da minha família, eu perdi o carinho da minha família para ser aquilo que eu quero ser. Então, por que, que eu vou dar a ousadia de alguém dizer que eu não sou aquilo? Não é, gente? Claro que eu sou. Eu lutei minha vida inteira para ser o que eu sou, sabe? Refis meu corpo, coloquei silicone, sofri. Chorei, passei muitas noites chorando, passei fome, passei frio, sabe? Apanhei muitos de polícia. E hoje eu vou, dizer, vou deixar alguém dizer que eu não sou mulher? Quem quiser falar que fale. O importante é o que eu sou, o que eu sinto, o resto é pra mim. Eu fico mais feliz do que antes gente também. Realmente eu vivia muito rápido. Hoje eu curto mais. Mesmo com muita perturbação, eu curto mais, sabe? Né? Você fica mais feliz vivendo a vida devagar do que muito rápido também. Hum. ajuda pra ganhar?